Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Existe uma coisa que atormenta muito as pessoas. Elas não sabem exatamente o que elas querem para a sua vida. Entende? Então, elas têm assim, várias opções, não sabem qual, e às vezes escolhe, pouco muda, e isso começa a trazer uma gastura dentro da pessoa. Ela se sente, né? não fala isso, não, não externaliza, mas dentro de si não se sente autoconfiante para fazer qualquer coisa. Porque ela pode fazer várias coisas. É como eu digo assim, ó, você ganhou cinco mil, alguém te deu cinco mil reais. Aí você vai no mercado, ou vai num shopping chique, bonito lá, e com esses cinco reais você pode comprar qualquer coisa. Você pode comprar lá uma geladeira, pode comprar lá um aparelho de som bom para você ter em casa, pode comprar um fogão, pode comprar lá um forno, micro-ondas e mais, um monte de coisa. Porém, na hora que você compra isso, o teu dinheiro desaparece. Então você só pode comprar uma dessas coisas. E aí, qual delas você vai comprar? A mesma coisa acontece na sua vida. Então é, o que você vai. o que você quer para você? Você quer ajudar as pessoas? Você quer ficar rico? Você quer encontrar um amor? Você quer o que para a sua vida? Qual é o teu norte? Qual é uma coisa que faria você levantar de manhã com tesão, com fogo? Né? Isso acontece com todas as pessoas. Acontece muito comigo. No meu passado eu não sabia o que eu queria. Levei muito tempo para. Né, eu, eu, eu fiz vários cursos assim, importantes, eu fiz cursos de. De motivação, fiz curso de oratória, fiz curso de como falar em público, um monte de cursos interessantes. Então era uma pessoa muito preparada. Mas preparada para quê? Não sabe usar? É um cara que tem né, em casa um jogo de ferramentas com todos os tipos de ferramentas. Não sabe onde usar? É isso que é as pessoas que fazem os cursos. Então ela fica perdida. Não é só elas, outras pessoas também. Então é, como é que a gente resolve isso? O que, que eu quero para a minha vida? O que, que eu vou ser em minha vida? Né? Aquilo que me dá tesão? Então, uma dica muito, muito, muito importante. Escolha uma coisa e pague o preço por isso. Vá até o final nessa coisa. Então, é, se isso for para você, aquilo vai começar a andar naturalmente, vai prosperar e aquilo vai crescer e você vai se sentir bem. E quanto melhor você se sente, mais você faz. Mais coragem você vai ter, mais autoconfiança. E levar em consideração assim, ó, que se não tiver esse fogo, esse tesão por mais dificuldades que você passe, ou poucas dificuldades, vai até o limite, vai até o final. E aí você não deu certo, aí você muda, tenta outro, muda, tenta outro. Tá? E é, esses começar e terminar vão te dar ferramentas, vão te dar autoconfiança para você fazer o que você quiser na sua vida. As pessoas não contam isso. Tá? Então, se você vai fazer um treinamento lá, o cara te faz você estabelecer metas e objetivos... Mas não é isso, porque não você começa a estabelecer nem consegue, você se sente frustrado. Então é, comece a fazer aquilo que você realmente gosta e pague o preço. Tá? Porque normalmente não é assim tão fácil, né? Quer dizer, dá uma gastura, tem medo que não vai dar certo, tem medo de que o vizinho vai falar, do que o tio vai falar, do que o primo vai falar, e não é por aí. Entende? Então, assim, ó, é, observe aquilo. Que você gosta e siga esse caminho. Uma vez eu estava negociando com uma pessoa que veio de São Paulo e ele tinha vários carros caros, BMW, Mercedes, não sei o que lá, e ele comprava empresas. Né? E ele comprava empresas quebrando. Só que era uma pessoa que tinha né, uma, má, uma má índole. Ele comprava a empresa que estava cobrando, aí ele gastava mais ainda, em cima dele não fazia transferência do nome, então ele gastava muito mais ainda. Aí ele né, ganhava a vida desse modo. E aí quando eu fui lá negociar, eu sempre fui buscar ser honesto, então não, não cola um honesto com outro desonesto, não funciona. Tá? Não, não dá certo. Agora, quando os dois, não um quer ganhar do outro. Daí o que acontece? Nós estávamos lá negociando, tinha uma pessoa presente, daí eu falei assim, né, a respeito daquele produto que eu tinha feito, que eu disse assim ó, eu sigo o caminho do coração. Daí a pessoa diz assim, ah, como seguir assim? perguntou para mim e né? falou assim, na... daí esse cara que era muito esperto, uma pessoa muito inteligente, né? ele diz, não, o caminho do coração é o mais difícil, é seguir aquilo que você quer, aquilo que está dentro de você, mas é a coisa mais forte, mais poderosa, quando você começa a seguir um caminho que é do seu coração, quando você encontra ele, ele é poderoso, você vai chegar onde você quer, você vai fazer tudo, e o, né? vai ter os teus três centros de inteligência ligados nisso, você vai atingir o sucesso, não tem outra maneira. Ah, então, o que eu digo? Experimente até encontrar um caminho, que é o teu caminho, o caminho do teu coração. É? Existem ferramentas que podem ajudá-lo a encontrar esse caminho, beleza pura, conversa comigo. <risos> Compartilhe esse vídeo, dá um like, é, passe com outras pessoas, assista a gente no Instagram, assista a gente lá no, no Face, você vai adorar, pode ter certeza que a sua vida vai mudar, não tenha a menor dúvida. Grande abraço, felicidade para vocês.